Olá, estamos iniciando mais um programa Conversações, especial do Prêmio Mário Covas 2017. E hoje recebo aqui no estúdio os representantes do projeto de implantação do processo eletrônico na Prefeitura de São Paulo, Samuel Rallise de Godói e Marina Merlo. Olá, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. É A gente falar um pouco sobre o projeto de vocês que apresentaram no Prêmio Mário Covas 2017 do processo eletrônico, né, acabando com o um papel na prefeitura de São Paulo. Pode falar um pouco de, desse processo, o que, que ele abrange, o SEI, né, o sistema eletrônico informatizado, como, aonde ele está instalado dentro da prefeitura? Bom, obrigado pelo convite. É, o projeto de implantação do processo eletrônico na prefeitura começou em 2014, com a formação de um grupo de trabalho intersecretarial para solucionar o problema do... Da grande quantidade de papel e de processos que a gente tem, a prefeitura gera anualmente entre 340 e 380 mil processos todo ano, além dos expedientes avulsos que podem chegar a 2 milhões por ano. É, tudo isso gera um grande volume de papel, pode ser extraviado, pode ser danificado no processo e o nosso acervo já está bastante grande, a gente tem bastante problema com armazenamento de, de processos, além da tramitação, do transporte, da guarda intermediária. Então, em 2014, esse grupo de trabalho é, teve que escolher um sistema para resolver isso. Primeiro, para parar de gerar papel, e segundo, um outro projeto é dar conta do acervo existente. Na primeira frente, que é parar de gerar novos processos em papel, a grande decisão foi escolher um sistema com Workflow ou sem Workflow. Workflow é, aquele, é aquela forma de você travar a tramitação do processo. Você faz um mapeamento detalhado e o sistema controla é, exatamente quais são os passos que o, que o processo vai, vai ter durante a sua vida útil. Uh, mas a gente avaliou uh, na prefeitura que um sistema com workflow exigiria um mapeamento detalhado de muitos tipos de processo, a gente tem centenas e centenas de tipos de processo e isso seria muito moroso. Então escolheu-se um sistema sem workflow, um sistema que permite a tramitação livre pelo usuário. E entre as soluções existentes, a que foi avaliada como a, a melhor opção foi o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que é de, criado e desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, e é cedido gratuitamente para a Prefeitura de São Paulo e para outras centenas de órgãos públicos no, no país inteiro. Uh, o sistema começou a ser usado em janeiro de 2015, Uh, para movimentações orçamentárias, fiscalização tributária. Desde então, a gente tem migrado novos tipos de processo, uh, passo a passo. Uh, licitações e pagamentos, repasse de recursos para escolas e creches uh, e outros tipos de processo. Algum processo ainda que o cidadão tem contato, está vinculado ao SEI ou ainda não? Por enquanto são poucos. É, os processos de cadastro imobiliário fiscal, que é a atualização de cadastro do IPTU é, e também outros processos é, de fazenda, né? Esse uhum. ISS, TBI, IPTU, todos esses já estão. Agora, é, processos de poda de árvore, solicitações em geral de munícipes, cidadãos, ainda não estão, mas estarão. Tá. E o processo em papel que vocês estão tentando substituir, ele é caro? Como que é? porque que falou do alto volume né, de produção anual, mas ao mesmo tempo a gente uhum. não pode esquecer que além da produção anual a gente tem o acúmulo, né, porque isso vai crescendo de forma exponencial. Como Sim. que é esses custos? Então. <risos> então, tem o custo primário que é do próprio papel, então tanto a compra de papel quanto o custo de impressão, isso já é um grande custo que o SEI já eliminou. Hoje a gente já conseguiu eliminar, eliminar não, vai economizar cerca de 10,4 milhões de folhas de papel com a implantação do SEI. E outros custos que acontecem é o de transporte, então a tramitação de um órgão para outro, que uhum. não estão sempre no mesmo prédio, é óbvio, estão por toda a cidade de São Paulo, tem esse custo de transporte, de armazenamento e também depois da guarda, né? Então esses processos depois que são arquivados também tem que ser, enfim, manuseados e bem tratados. Tá. E, e esse custo de transporte é um custo que normalmente as pessoas esquecem. né Sim. a gente Por exemplo, eu, vocês estão falando da Prefeitura de São uhum. Paulo, mas eu como do Estado, a gente está falando de transporte Sim. por 645 Sim. municípios. Sim. Né? A gente está falando de milhares de quilômetros de uhum. rodovias, estradas, para poder fazer às vezes chegar um pequeno papelzinho. Ah, e isso. tem um custo de tempo, né, que não é necessariamente um custo material, mas que também a gente vê, quando os processos migram para o SEI, como os, os servidores públicos Sim. falam que tem mais tempo de trabalhar, de fato, no processo do que esperar ele chegar em algum lugar ou voltar. É, Às vezes são cerca de sete dias só uhum. para esperar um processo Sim. chegar, o que não é razoável, no caso de vocês, para o munícipe, que acaba tendo é, uma demora maior na tramitação. E, mas ao mesmo tempo também tem um custo eletrônico, né? vocês têm que manter um backup, vocês têm que manter um, um servidor para poder garantir não só a integridade, mas garantir todo esse acervo. Como uhum. que fica isso frente ao papel? Vocês chegaram a fazer algum tipo de avaliação, comparação? Hoje uh, o Sei está hospedado na empresa municipal de tecnologia, a Prodan, uhum. uh, e o custo... É, é, é relevante porque você tem uma instalação em alta disponibilidade, tem vários servidores, vários, várias instâncias para garantir que a informação nunca seja perdida. Uhum. Mas esse custo ainda é muito menor, considerando todas essas variáveis, do que manter o processo em papel. É, o processo fi eletrônico fica mais rápido, o armazenamento em, em base eletrônica é muito mais barato do que o armazenamento e a manutenção de espaços físicos, uhum. é, no plural, para... Para guardar tudo isso, então é um custo que se justifica, ou seja, já se pagou. É E além do mais, também é mais seguro, né? Então uhum. é muito mais seguro você manter ele no, no servidor do que de fato manter num arquivo, porque a gente sabe exatamente quem acessou, é, os registros de modificação que foram feitos, enquanto que no papel a gente não tem o menor controle né, sobre isso. E, e um, eu acho que talvez seja um grande uhum. desafio, até uhum. deve ter sido para vocês, vocês vão poder falar um pouco sobre é. isso, mas eu acho que da implantação desse processo é menos as questões técnicas e mais a mudança uhum. com relação às pessoas que vão operacionalizar isso. Cerca de, no, mais ou menos em 1994, quando o Estado fez a, vamos dizer assim, a informatização dos uhum. órgãos públicos, foi quase um caos. Né? Teve que pagar a gratificação de informática uhum. para incentivar as pessoas a utilizarem o computador que não estavam acostumados, não queriam, tinham muito receio com o uso, achando uhum. que haveria perda de documentos assim Sim. por diante. Como foi a passagem do documento em papel, do processo físico, aquele que acumula nas mesas, uhum. para esse, esses documentos, vamos dizer assim, imateriais? Como que foi essa passagem para as pessoas que trabalham com isso? A gente é, costuma falar bastante que a implantação do, do processo eletrônico na prefeitura não é um projeto de tecnologia, uhum. embora esteja na Secretaria de Inovação e Tecnologia, mas sim um projeto de gestão de mudança. É, Trata-se de pessoas, como você uhum. bem observou. Quando você fala para o servidor, olha, agora o que você fazia em papel, você vai fazer numa tela. Ah, mas não dá porque o documento some, porque eu não tenho controle, porque eu não, não sei para onde ele foi, não sei para onde mandar... Mas as pessoas sabem o que fazer, porque elas já fazem isso em papel. Muitas vezes elas já abrem o processador de texto para fazer o documento, imprimem, assinam, carimbam, juntam, numeram e tramitam. Uhum. El, elas vão fazer exatamente as mesmas coisas, só que dentro do SEI, é, os passos são muito menor, é, menos numerosos, você não precisa mais carimbar, numerar, juntar a folha, você simplesmente abre o editor, coloca o texto, assina com a sua senha ou com o seu certificado digital e clica em enviar e pronto. É, mas isso exige, a Marina pode falar melhor, isso exige algumas ações é, muito importantes de capacitação e comunicação. É, a gente atua em várias frentes. né? Primeiro tem a própria capacitação que é oferecida pela EMASP, a gente trabalha uhum. junto com eles na né, Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo, para deixar o curso realmente próximo da realidade do servidor, para ele entender que aquilo na verdade é só uma mudança de plataforma e não do uhum. conteúdo do trabalho. A gente também faz o acompanhamento, né? eu e o Samuel, que é a equipe do Processo Eletrônico, quando um processo vai migrar para o Sei, a gente faz primeiro uma rodada de teste com eles, acompanha e mostra bem o passo a passo. Então, pergunta ah, como você fazia isso em papel? Ah, agora no eletrônico vai ser assim. Mas realmente tem muita, muita resistência que as pessoas acham que vai mudar o que elas fazem. E quando elas veem que não, que na verdade até facilita, aí todo mundo tem adesão. Então, é realmente o primeiro processo de convencimento e de mostrar que veio para melhorar o trabalho e não para atrapalhar. É, vocês até falaram que as pessoas vão fazendo o papel, né, de, digitam, assinam Sim. e tramitam. E muitas vezes até escaneiam para mandar o virtual, Isso. né? Então, é, não muda muito. E outro ponto que você colocou, Samuel, é a questão da certificação digital. Uhum. Você ele necessita necessariamente que todos tenham a certificação ou a assinatura das pessoas que estão, vamos dizer assim, as autoridades ou, e os técnicos que estão enviando, basta pelo acesso de login e senha. Como é feito isso lá na prefeitura? No município a gente tem um decreto 55838 de 2015, que consignou que a assinatura de documentos nato digitais, no SEI, é válida tanto quanto com o certificado digital, quanto com a assinatura Eu com a senha. senha. É, o valor é o mesmo para documentos eletrônicos no C. Tá. É, então, a, a grande maioria dos nossos usuários usa a senha, que é bastante segura, é trocada uhum. periodicamente, tem um monte de regras de segurança, uma política completa. É, mas para quem tem certificado digital, está autorizado a usar. A prefeitura só não comprou para todo mundo porque o custo, o custo é, aumentaria alto. muito. E dentro do, desse sistema que vocês falaram, assim, o que, que vocês veem que foi o maior ganho? agilidade, a redução do uso uhum. de papel, qual que foi na avaliação de vocês, e até pelo feedback que vocês recebem uhum. dos usuários, o que, que eles entendem que foi o principal ganho para eles no dia a dia do trabalho? Sim. Primeiro e mais, mais natural, imediato, é o tempo de tramitação. Quando você é, migra algum tipo de processo do papel para o SEI, é, fica muito evidente comparar o tempo que durava o, papel, o processo em papel e o tempo que dura eletrônico. Em eletrônico, a gente tem redução de tempo de 50% a 90%. Processo, a gente tem processos orçamentários que duravam 220 dias e hoje duram 20. Uhum. É, processos de acionamento de ata de registro de preço que duravam uma semana, 10 dias ou até um mês, hoje duram uma semana ou menos, porque não tem um dia de tramitação entre duas unidades que estão no mesmo prédio, tem dois segundos, se isso. Uh, segundo ganho, economia de, de papel e uh, suprimentos de impressão. Né? Uh, terceiro, capa, plástica, etiqueta, grampo, uhum. clipe, carimbo, caneta, tudo isso não tem mais conceito. Uh, outra economia importante é o controle gerencial, que com o papel até se tem algum controle, porque você sempre tem alguém na unidade que controla a entrada e saída de processo, isso, estoque, é é. É, faz o livro de carga e aí uhum. sabe quais são os processos que estão lá, quanto tempo. Só que isso é tudo manual é, e demanda esforço para fazer. Com o SEI você tem isso automaticamente. A gente consegue, inclusive, extrair dados do, da base para construir painéis gerenciais com muito mais informação, inclusive sobre o conteúdo dos processos. A gente consegue, no limite, acompanhar a evolução de um processo de licitação com base nos documentos que foram inseridos, é, sabendo 30% das minhas compras estão em, em fase de empenho, 40% estão em fase de liquidação e assim por diante. Todo, é, pelo menos na estrutura do Estado, é, a maior parte das unidades administrativas tem um núcleo de apoio administrativo que Sim. é responsável por essa parte da tramitação, da gestão documental, ou seja, que recebe, faz a distribuição, uhum. da carga uhum. no nosso sistema, por exemplo, que é o único, o SPDOC, ou Sim. nos setoriais que temos. Isso na prefeitura é, existia e foi abolido e cada um se tornou, exemplo, o próprio técnico acabou sendo esse gestor do documento, como que funcionou essa essa mudança e uhum. da implementação do Sei? No, no processo em papel, cada órgão, secretaria, prefeitura regional, autarquia, fundação, tem um, tinha tem, né, continua tendo uma unidade de protocolo que Sim. é a unidade de autuação. Só eles autuam. Então, se você tem um pedido de compra, você manda o documento, os documentos para lá, uhum. eles autuam o processo e te devolvem a pastinha já autuada para você juntar as folhas e seguida ele por diante não sei, qualquer, qualquer servidor pode iniciar um processo é, dali mesmo. Então, Sim. as unidades de protocolo estão sendo requalificadas, porque o trabalho deles não deixa de existir. Sim, Até aumenta, só muda. É, porque agora os documentos que eles recebem dos munícipes vão, vão vir em meio eletrônico ou vão ter que ser digitalizados na entrada. Então, Sim. muda o tipo de trabalho deles. E o trabalho dos contínuos que levam o processo daqui para lá não acaba porque os processos em papel já existentes continuam morrem em papel, mas também vai mudar, eventualmente, gradativamente, com o SEI. Essa é uma pergunta, o legado. Vocês devem ter alguns milhões de processos aí Sim. em tramitação. Uhum. Como que está sendo essa, vamos dizer assim, esse trabalho, vamos dizer assim, Sim. para e passos dois? Uhum. É, porque pode até acontecer de algum processo que iniciou em papel, teve uma outra demanda que iniciou dentro do SEI, que se converso? Como que vocês estão tratando esse legado? É, via de regra, um processo só deve existir em um sistema. Certo. Se ele está em papel, ele vai morrer em papel. Se ele está no SEI, vai ficar no SEI. É, você não pode abrir um mesmo pedido de compra, por exemplo, em papel e no SEI. Isso é ilegal. Agora, em alguns casos específicos, existiu a, a diretriz de digitalizar o processo em papel ou parte tá. do processo em papel para você não ter a geração de novos processos associados. Um exemplo natural é a licitação e uhum. pagamentos. Uma, um processo mãe da licitação, por exemplo, um contrato continuado de cinco anos firmado ontem, é, vai morrer em papel, mas a partir de hoje ele tem que estar tá no SEI. Então como Sim. é que a gente faz? O, a solução encontrada foi digitalizar parte, a parte essencial para a gestão do contrato, para o SEI, encerrar o processo em papel e a partir daí todos os eventos contratuais ficam no SEI. E uhum. os pagamentos, cada pagamento é um processo relacionado ao processo mãe no SEI. Agora, é, considerando todo o acervo, a gente não tem uma estratégia de digitalizar tudo porque o, o armazenamento Sim. necessário, o equipamento necessário é de outra ordem. Mas a política de gestão documental do município está sendo reformulada para que a gente possa microfilmar ou digitalizar o que foi essencial do acervo e descartar o que for possível uhum. mediante novas tabelas de temporalidade que permitam o descarte seguro e documentado do que, do que for pertinente. E você se falou da tabela de temporalidade. A, na prefeitura, ela já incorporou esses documentos digitais? Porque não deixa de ter uma temporalidade Sim. também e o descarte uhum. até para abrir mais espaço no servidor. Já está incorporado esses processos digitais na tabela de vocês? Sim, no, o próprio SEI tem é, na sua classificação de assuntos o, uma tabela de temporalidade que a gente pode carregar a do município ou pegar alguma que já existe, como a do arquivo do Estado Sim. ou a do arquivo nacional. Isso está tá contemplado e está sendo contemplado na revisão das tabelas de temporalidade. Um ponto, até o nosso tempo está acabando, mas eu acho que é essencial quando a gente fala de informatização dos processos, que é, ah, vamos dizer assim, talvez o que assusta alguns gestores, mas que a gente deve avançar, que é a questão do acesso. Uhum. Né? Como que funciona a política de acesso aos documentos? Existem documentos que são restritos dentro do Sei, uhum. dentro daquelas tabelas de são questões pessoais que não podem vazar, por exemplo, questão de saúde do servidor, você não pode expor qualquer é CID dele, uhum. tá? É, e como que funciona isso tanto para o cidadão, que pode ter interesse num documento produzido pela administração, como por outros órgãos da própria administração municipal? Como funciona a política de acesso no SEI? Tá? Para o usuário interno, que é o servidor da prefeitura, existem três níveis de acesso no SEI: nível público, é, naturalmente, qualquer pessoa que tenha acesso ao SEI vai conseguir ver Sim. algum processo que seja classificado como público. Existe o restrito, que só as unidades pelas quais o processo tramitou vão ter acesso ao conteúdo. Então, se você classifica como restrito um documento dentro do processo, uhum. ele vai classificar tudo como restrito. Ou se você classifica o processo como restrito e os documentos todos como públicos, fica tudo restrito também. Prevalece o mais restritivo sempre. Sim. E existe o nível sigiloso, que é, é conf... o acesso é conferido com credencial personalíssima de acesso. Só tá. aquela pessoa naquela unidade pode ver o processo. O processo não aparece na lista, não aparece na pesquisa, tem um acervo separado dentro do SEI. É, então, para casos que exijam tratamento de restrição de acesso, isso está sendo feito. Casos que são processos públicos, estão é, sendo classificados como público. Do ponto de vista do cidadão, ele tem acesso hoje à tramitação integral de todos os processos públicos e restritos. Ele sabe quando começou, de onde foi para onde foi, a qualquer momento, em tempo real, na internet. Acompanhou o tempo também, que ficou numa unidade sim, e tudo? Sim, todos os eventos de entrada e saída tá. ficam na web. Agora, o nosso desafio, é, como administração pública municipal, é modernizar a nossa legislação de processos para acompanhar o que, o que preconiza a lei de acesso à informação, uhum. a lei federal, é, que é, diz o público é a regra, o exceção, a exceção é o, é o restrito. Sim. Então, o desafio é... É, consolidar formas de disponibilizar o conteúdo dos processos públicos, a informação pública, para o município sem uma grande burocracia. Hoje tem o pedido de vistas, o município apresenta o pedido de vistas para a unidade onde está o processo e a unidade disponibiliza o conteúdo pela internet. Tá. Então, resumindo ele não tem acesso livre ainda, Entendo. ele vê só as etapas por onde tramitou Isso. e se houver um interesse, ele faz o pedido via SIC, né, para ter visto ao processo e aí, dentro daquelas é, critérios de ser público, de ser sigiloso ou não, da lei de acesso à informação, é cedido o documento. Isso. Tá. Isso. E vocês, a ideia... É abrir mais para o público? Isso está em discussão. Ah. Existem órgãos federais que usam o SEI que disponibilizam o inteiro teor Integral. dos processos públicos. Nossa legislação municipal não permite isso dessa forma, mas uhum. a gente tem essa discussão aberta com a gestão documental, com a procuradoria do município, com o próprio legislativo. Então, esperamos ver alguma evolução nesse, nesse aspecto do, do processo eletrônico. Então, já são três anos de CEI na prefeitura. Quase três Quase anos. Quase três anos de CEI na, prefe... na prefeitura de São Paulo. Vocês já falaram que mais do que um processo de tecnologia é de gestão de mudança, porque se muda não só a lógica de acesso, de publicidade das informações, como também de uhum. produção de conteúdo, de tramitação, Sim. mas do ponto de vista de vocês prático, qual foi, de fato, o maior maior dificuldade que vocês tiveram, o maior desafio nessa implantação para o processo do SEI na prefeitura? maior desafio é conseguir o, o apoio não só do servidor como da alta gestão. É, sempre quando a gente entra, é, o medo da mudança é muito grande. Uhum. Então, é, fica, fica bastante difícil quando os servidores não... Não, de imediato, não entendem que o trabalho é essencialmente o mesmo. Ele vai trabalhar com sei como ele trabalha com e-mail. Uhum. O que você acha, Marina? É, porque quando eles veem que o chefe, né a chefe imediata, ou até, por exemplo, o secretário está falando: não, vai ser eletrônico e. Não necessariamente como uma ordem, mas indicando que é uma mudança boa, eles ficam um pouco mais tranquilos. mais tranquilos, né? E, mas acho que de qualquer jeito é o convencimento e também o envolvimento das pessoas que a, acaba acontecendo. E, e é bom quando já um primeiro processo começa a ser feito na unidade, que daí todos os outros vão mais fácil. Então acho que é, o desafio é uma unidade que nunca viu o processo eletrônico na vida. A partir do primeiro fica mais fácil que eles sabem que vai melhorar. Tanto uhum. que eles vêm até a gente pensando, ah, esse processo já dá para fazer, não sei, porque a gente pensou, dá para adaptar isso, dá para adaptar aquilo, esse papel assim fica assado. Então, é realmente o primeiro momento de convencimento, acho que tanto da autogestão, quanto do servidor do dia a dia. Tá. E para concluir que o nosso tempo acabou, gostaria que vocês pudessem uhum. falar do site, por exemplo, que o cidadão pode acompanhar esses processos, né uhum. a tramitação. E se vocês se dispõem também a... Abrir, que deve ter muitas prefeituras até que vão assistir o programa, que podem ter interesse, tenham ouvido falar e ter interesse em entrar em contato com vocês para que é, possam implantar nas suas prefeituras ou até outros estados que estão aí nesse, nessa busca até agora por de crise, redução uhum. de custos, Sim. acelerar todos os trabalhos. Pudesse deixar esses contatos. Bom, todas as informações referentes ao projeto de implantação do Sei estão disponíveis no site processoeletronico.prefeitura.sp.gov.br. É, o Sei, os processos tramitam em Sei, S e i. Prefeitura.sp.gov.br e o cidadão pode localizar informações de tramitação em sei.prefeitura.sp.gov.br barra consulta. É, no nosso site, Processo Eletrônico, tem as informações de contato com, com a gente, tem telefones da equipe de suporte, tem e-mail, tem um formulário para entrar em contato diretamente por meio do site. Uhum. Nós sempre recebemos é, organizações estaduais, municipais, é, para fazer benchmarking do nosso processo uhum. de implantação. Quem faz a apresentação do SEI diretamente é o TRF4, o TRF. aí ele compete... É, apresentar o sistema, as funcionalidades, é, dar acesso a um ambiente de teste ceder o código-fonte eventualmente mediante um acordo de cooperação. Mas nós recebemos os órgãos, estamos abertos a receber órgãos que já estejam em, em conversa com o TRF4 ou tenham interesse em abrir uma conversa com eles uhum. para apresentar nossas estratégias de endomarketing, é, comunicação institucional, capacitação, suporte, é, estamos com as portas abertas. Bom, Samuel, Marina, muito obrigado aí pela presença. A gente vai colocar na descrição do vídeo todos esses endereços para facilitar o acesso de todos. Tá? Mas sucesso aí com a continuidade, com a expansão do SEI do na Prefeitura de São Obrigado. Paulo. Obrigado. Certeza que os munícipes vão agradecer. E agradecemos a também você que nos acompanhou em mais um programa Conversações.